Boa tarde amigos, sou Maurício Mococa Eu prometi de hoje fazer um vídeo Caso a hora de ontem ficasse pronta Então agora elas ficaram prontas Aqui estão elas, tá pronta Toda de cobre é, prontinho. prontinha Virando de cabeça para baixo e também mostrar aqui, ó aonde elas ficaram com, a, com as câmeras aqui vai os tampão o material dela é todo cobre ela é todo cobre, tudo, tudo, não tem outro material nela não ser cobre é uma vara que ficou excelente para caçar minério, caçar água e também para achar outras coisas também que tiver também se você não pôr nada na câmera ela ela acha também então eu falei ontem que eu ia fazer o vídeo dela hoje prontinha então agora ela está toda toda pronta agora o que ela acha ela, ela cruza E ela também está pronta para trabalhar com a radicesia, que é um comando. Você pode falar para o comando de voz, falar arte ou falar só no pensamento com ela. Por exemplo, você vai caçar ouro, você pede para elas caçar ouro. Você vai caçar, por exemplo, um tesouro enterrado, você pede para ela caçar um objeto de ouro enterrado no chão. E se você for caçar outras coisas também é a mesma coisa, você vai falando com elas. Então, a hora que ela chega, a pessoa vai treinando com ela, caçando umas coisas por perto de casa, assim, os terrenos baldios. Vai pegando o jeito delas E a hora que você dá os três passos, ela te dá a direção do objeto que você tá caçando. Se não tiver nada, ela vai rodando ao redor e vai se andar ao redor. Porque não que você pediu não tem. Então, é... Muita gente aí tem... Às vezes tem tirado até sarro aí, porque ah, mas como vai falar com a bariônica? a gente fala até com cachorro, fala com gato, fala com cavalo não tem nada a ver falar com elas também e também se não quiser falar com elas, você pode também só concentrar no pensamento agora também se a pessoa também não quiser trabalhar com rádio não há problema também não você pode colocar, por exemplo, um pedacinho de ouro na câmera de cada uma delas caça ouro, ou coloca um diamante em cada câmera você não coloca nada, o que achar, ela, o que achar elas cruza. então essa é, é o modelo que a gente fez agora, que fizemos ela toda em cobre não tem nada de outro material nela, ela é toda cobre, toda iluminada, tudo bonitinha e outra ela começou a ensinabrar você pega um bombril você pega um bombril e passa nelas então elas vai ficar sempre limpinha e outra e é também quando você usa elas que você sai para caçar alguma coisa que você chega é bom você passar um bombril nelas você passa um bombril limpa elas bem limpinha deixa elas bem polidinhas embrulha ela numa franela e geralmente é o pessoal que me adquire essas varas nossas aí no canal é, a gente manda uma franela já para ele enrolar elas e também quando a gente não manda também no mercado livre também custa R$ reais cada franelinha A pessoal passa um bombril limpa elas coloca uma franelinha tá guardada tá limpinha então é é muito importante então eu prometi ontem que eu ia fazer uns vídeos dela hoje, com das, das duas prontinhas. As duas tá pronta, tá cruzando, beleza. Então a... Essa é uma linha delas que nós temos, que é uma linha mais em conta. E eu tenho a outra que é a tecnologia de ponta. Essa aqui é a sombra amarela, essa aqui já é o outro, outro material, essa aqui já é latão, que é o metal amarelo, que é toda amarelinha, toda feita somente de um material, não tem dois material Então, a... essa aqui já é um pouquinho mais acima dessa outra, e também logo logo nós vamos ter uma outra terceira também. Essas aqui, essas amarelas, eu tenho vendido bastante delas, tem viajado aí para todo o estado. São muito boas para caçar ouro. E agora nós temos essa de cobre. Essa de cobre aqui, ela é muito boa para água, excelente vara para caçar água, para caçar ouro, para caçar área de conflito, área que tem muito minério. Você caixar dentro d'água dela, andar dentro d'água com ela também, é muito boa ela também. Você pode trabalhar para o comando. Só que a única coisa que um pouco, que muda, é aqui, ó. Por exemplo, aqui é um tampão. Esse tampãozinho aqui, ele é de pressão. Você coloca ele, dá pressão, né? E... Que é o, é, já é diferente essa essa aqui já é rosca essa aqui você desenrosca ela ela tem a câmera Eu acho que tá dando para ver aí na câmera aí que, é que tá furado é um furo você colocar ouro colocar o testemunho e você enrosca ela e ela também é feita de as empunhadeiras também ela é feita do material maciço no qual é aberto trabalhado no turno e rolamento também tudo a seco então é um excelente material. Só que já é mais caprichada. Aqui vocês parafusam, tira vareta. Então é um material diferenciado. Essas amarelas, um material muito bonito. Umas varetas, muito de aparência, também bonito. Excelente para procurar ouro ou água curar objeto na praia, no campo, lugar perdido, coisa que você perde para os pastos, meio da terra. E estamos aí com, essa, com essas novas agora, que é as de cobre. Que o pessoal tinha, tinha pedido para mim fazer umas varetas com preço mais em conta. Então nós fizemos essa aqui. E amanhã eu vou fazer um vídeo mostrando ela na prática lá também, mostrando ela como ela vai caçar o veio de água, como ela vai entrar numa área de conflito, tudo certinho, e nós espero aí que o pessoal goste, dá o like aí, faça os comentários, e quem tiver interesse por esse produto, a descrição tá aí embaixo do vídeo, até o próximo vídeo.